Como que é o nome do senhor? Manuel. Manuel de quê? Manuel Gascon. Manuel? Mas o senhor nasceu aqui. Nossa, que nas fazenda que o senhor nasceu? Chá. Chá Taquara? É. Eu fui para Goiás em 64. E está morando lá até hoje ou não? Até hoje. Ele é irmão da dona Aparecida? É. E o senhor é de que família? Ah, eu sou mineiro casado com a francana. Ah. Mas eu sou mineiro de, de, de lá do leste de Minas. Da onde? Lá da, da divisa com o Espírito Santo. Ah. O senhor foi pro Paraná, ó, por Goiás, o senhor foi com quem? Eu, eu fui trabalhar lá um serviço que fiz e pegou lá. Fazenda Jaborandi? É. Ô, ô, Carli, eu tô vindo lá do físico ali do, do, do Luiz César, Hã? da Ceval. Ceval? É. O Matheus, irmão dele, que o físico tocava a firma aqui, e eu já trabalhava para ele aqui. Aí, mas era sócio do irmão dele que tinha a firma copada, em Anápolis. Aí, o Matheus, que era irmão do Fizico, pega o serviço de Rio Verde para fazer. E ele não fez desmonte na pedreira que presta, e a pedra tinha uma casca grossa assim, e o asfalto não ligava. Deu uma chuva, essa capa de cima saiu tudo, foi lá para o corvo do sapo, estava perto do Aí o prefeito mandei se parar com o serviço. Aí o Matheus telefonou pro físico. Eu tava até... Eu tinha almoçado e ido lá pra, pra garagem, ir lá que nós saímos pro serviço. Eu já era chefe. Aí o fisico, falou, Manezinho, Sebastião vai ficar no seu lugar vamos lá no escritório, você pegar dinheiro que eu quiser a lava do meu pai e minha mãe, né? Sempre tava junto. Vocês precisar de dinheiro, eles pegam no escritório, e você pega dinheiro que você comprar roupa, casada tá que às vezes nós vai e volta. Mas esse vai ficar uns quatro meses lá. Aí eu fui pra tá lá. Chegou lá, o prometeu de fazer o serviço de primeira e eu fiquei, eu fiquei sete anos lá e nunca me transferiram para Goiás. Cada seis meses eu vinha receber aqui. Tirava um, um vale lá no escritório, mas vinha receber aqui já via meu pai, cada seis meses. Meu pai e minha mãe arrumavam algum negócio que precisava. E o senhor trabalhava com o que lá? E o chefe do asfalto. Chefe do asfalto? É. O, o físico sempre mexeu com, com, com, com, com o asfalto, né? É. Aí o, o físico separou a sociedade. Ficou com o serviço de Rio Verde e as máquinas que estavam em Rio Verde. E o Matheus ficou com o serviço de Anápolis e as máquinas de Anápolis. E já tinha as máquinas aqui. Aí eu fiquei sete anos em Rio Verde. Fiz, a cidade ficou um brinco, a Aí quando em 67 começou já tá aí, eu fui para lá fazer uma equipe, montar britador, pedreira, fiz tudo com o prefeito lá. De lá eu fui mais para baixo, para lado de Mato Grosso. Fui lá para Mineiros, trabalhei 22 anos prefe na prefeitura lá de Mineiros. Asfaltos também Aí depois Eu pedi conta me Doei na E se é Pedi conta e parei Aí fui trabalhar por conta aposentei. Cheguei... O senhor Manuel Eu já conversei com a dona Aparecida Ela me falou um pouco Mas o... só pra refrescar O senhor conheceu a dona Filipina A mãe do físico. O senhor Matheus, que é o, é, era o pai do Vizico. Pois é, não conheci, só conheci o e a mulher dele, as meninas, o Sérgio. Só. O Sérgio só conheceu, a Ana Paula. Ah, a Ana Paula. É a esposa do, do Chico Rocha. É. Pois o companheiro, bom? Nós é. estamos falando do Vizico aqui, viu? O físico ganhou um dinheirão lá. Ganhou dinheiro? Você tá bom? Tudo bom. Você, filho da dona tá Isso. Irmão da. Aí eu tô gravando lá. E... Olha, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O meu estúdio, lá. Ah, tá gravando. sei. Você... Enquanto o físico... Vai lá, vai lá que você sai lá. O é que é que tem? Você, você não tem jeito de ficar bonito mesmo, velho? É, eu acho o jeito que eu tô. Ei. Ei. Enquanto o físico administrava, a firma crescia. Pô, nós vamos mandar pro senhor, Tim? Pois ele põe é. no. Ele põe no.. Depois que ele morreu, a firma foi só descer Hoje eles não estão tá mexendo mais com o assado. Acabou. O senhor trabalhou quantos anos com o Fisico? Sete, na... Sete, Sete anos. Sete anos. E depois o senhor trabalhou na prefeitura, é. prefeitura lá. Fui para Jataí aí, trabalhei lá o prefeito de lá. Aí depois eu desci ir lá para Mineiras, fiquei 22 anos na prefeitura. Aí eu pedi conta e saiu. Mudou de política. Política é muito suja. É muito sujo, né? É. Só quem, quem trabalhou dentro do de, de serviço público que sabe. Ah... O está vendo hoje, nós estamos em que? Democracia? O senhor acha que é democracia? Claro que é. Não é. é. Nós estamos no meio de uma máfia política. É. Mas nós estamos vencendo agora, não estamos? Vou falar para o senhor uma coisa. É capaz desse homem não vencer o mandato dele. Vê-se sim. Ele tá com a força grande. Se tipo, em prato limpo, nós não temos política para ser... político para ser candidato. Pelo que a gente vê. É. Então, eles, eles falam para mim, Salonés, agora vai. bolsonaro vai arrumar isso tudo. Falei, ah, ah. O vai... Pelejar para fazer. Quatro anos não vai fazer nada. Nem Estado. E nem a União. Porque eles não tem dinheiro. Roubar tudo. Nós não estamos. Numa democracia. Nós estamos numa máfia política. É. É a verdade. Você está falando aí. Então. Mas nós vamos melhorar. Se Deus quiser. Eu te falo que... Melhorar só para os grandes, mas os pequenos cada vez mais pequenos, isso que faz. É. é isso aí, estou conversando com o senhor aqui de cristais parecido, Oi, tá... do O que é que chama esse moço, irmão da senhora? Manuel Eugênio. São quantos irmãos que a senhora tem? Agora tem só três, nós éramos três só, morreu um, nós éramos quatro. Era, é, hoje é a senhora, o Manuel e mais quem? O Lazinho. O Lázaro. Embora Lázaro onde? mora em banco. Franca, ele é gerente, era gerente do banco, ele aposentou e o, nós três só. E essa, a, a senhora não, não, não, não, não viveu muito com o irmão da senhora não? Porque falou que de seis, seis meses só que ele vinha aqui ué. Quem? Ele? Não, isso aí vem todo ano. Todo ano? Todo ano eu venho agora, né? Mas é. eu vinha cada seis meses quando, ah, é. eu... quando tinha meu pai e minha mãe, é. né? Mas tinha que visitar. O pai do senhor como que chamava? Manuel. Manuel Gascon Escribá. É descendente de? Espanhol. Espanhol. O senhor conheceu o avô do senhor, não, né? Não. O pai do pai do senhor como que chamava? Pedro. Pedro. Pedro Gonçalves. Gonçalves? É. E a, e a, e a mãe, a, a esposa dele? Rafaela. Rafaela? Que eu não sou, é solto, né? Souto. Rafaela Souto. Isso é do pai, né? E é. da mãe do senhor? Da minha mãe era. Anaceles Berbel Molina. Berbel? É. Molina? Molina. Você quer Molina de Franca? Tem muita gente parede vocês assim, lá, ué. Tem. Franca tem muito, aquele povo do graneiro ali, tão graneiro. Minha avó, minha avó chamava na de Bebelo Graneiro. A meu avô que era Molina. Meu oh, o marido. Avô, né? é. É. E, e a senhora conheceu? Não. Não conheceu? Não sei ninguém. O meu avô veio da Espanha primeiro do que minha avó. Que é a mãe da minha mãe. Aí ele veio para cá para Ribeirão Preto e se perdeu. E daqui ele foi para Argentina. Depois de uns anos, minha avó veio com os filhos. Fizeram até documento falso para vir embora. Chegou aqui e não achou o marido. Ele estava na Argentina. Ai. Quando o meu avô morreu veio carta da Argentina que o Tio Camilo, o tio Pedro, minha mãe fosse que ele tinha um sobrado na Argentina. Nunca procuraram. Havia uma dificuldade de relacionamento, né? De, de, é. de conversar e, né? É. E ficava morando trabalho, né? Uhum. E, e também tinha dificuldade financeira, financeira. É, tinha, a, pessoa financeira. Não, a viagem era muito cara, né, é. o senhor nunca saiu do Brasil, não, o senhor viu o Olívio, foi lá, não, eu tô chegando agora, o Olívio tá doente, pois é, ele não tá indo mais em bar, não, não, nem na, na oficina ele não tá indo mais, é, eu tive com ele lá, sexta-feira, ah, Agora já pensou ali, é vivo. Ué, ele tá E eu, com... eu era rapazinho, arrumava bicicleta na <risos> senhor Ô que coisa boa. O ano que vem ele vai fazer 100 anos. Ele já vai fazer 98. É. 97 agora. Ah, 97. É. Eu tenho um, um vizinho, que tem 94. Ele vai no supermercado... E o senhor não quer chegar? Não, não. Vou dar uma carninha lá. É, isso é bom, isso é bom. Hoje, é. hoje vai ter carne pro, pro senhor Manel aí, né? Ah, tem. Ah, eu... Deus. ah, Nem que for de gato ou cachorro. <risos> vai dar jeito. Ah, o senhor Manel... gente, é serve, né? É eu vou lá fazer uma visita pro senhor Olivo. O senhor não quer ir comigo, não? Depois eu, eu, eu trago o senhor aqui. Pro senhor ver se ele reconhece o senhor. Ele? É. E conhece? Eu tava aqui o um ano passado... Ele veio de bicicleta, quando ele chegou lá, que ele me enviou aqui, ô, oh, manezinho, conhece. Conhece. Depois eu vou fazer uma visita, vou chamar a minha irmã para ir lá. Precisa de ir lá para ter um papo com ele. Pois é. O senhor nasceu ali na chácara da Taquara? É. Mas a, a, a mãe do senhor morou um tempo na fazenda Jaborandi, né? Não, quem morou foi minha irmã. Que... Ela que morou. A mãe do senhor sempre morou lá no... Sempre morou lá no sítio. O senhor, o tinha senhor conhe... assim, um sítiozinho, divisando como um coca em cima da serra. O senhor conhe... conhece o senhor Euclides Brentini? Ele tá com 103 anos. Euclides? Ele é ali da Chá da Taquara. A Chá da Taquara, o senhor conhece? É o pessoal do Pelizarro, né? Pelizaro, os Pelizarro eu conheço tudo. Nós jogava bola junto. Doutor Daú? Doutor Daú, doutor Tavares. E o Luizinho, irmão dele. O Te... pai dele, a mãe, a Leonora, o João. Teve o Júlio, a Tonha. Teve o irmão dele que morreu com raio, né? O senhor lembra não? João Clóvis. O senhor lembra da morte dele? É. Nós estávamos no casamento de uma prima nossa da Aparecida, lá em Franca. Quando chegou a notícia. a notícia, nós largamos a festa lá e viemos passar a noite lá na chave. O doutor Daú me contou aquela história, muito triste. O senhor co começou a fumar com que idade, senhor Antônio? Com que idade o senhor começou a fumar? Com 20 anos. E fuma até hoje? Está com 60 e tantos anos. O senhor conta quantos anos hoje? 82 para 83. 82. Minha irmã vai ter 85. É, é, é uma vida, né? É uma vida. O senhor casou aonde? Eu casei lá em Goiás. Família de lá, de jeito de lá? É. Ela é filha de pernambucano, bravo. Era, né? Porque ele morreu. E quantos filhos, senhor, senhor? Nós temos quatro. Quatro? Duas mulheres e dois homens. O nome deles? Dois casais. Um é Teodoro Santos Pereira. E o outro? O outro é Edson Molina. E, as... e a menina tem uma e já tá aí. Ela chama Lene Gascon Molina Guissone. Pegou o do marido, e tá? eles moram todos lá em? Não, mora... Minha menina mora em Jataí. O outro meu menino mora lá E tem a Nubia que trabalha pra, professora do estado Mora comigo lá, junto com nós E o outro está aqui em São Paulo, o Teodolfo em o... Santos Pereira o... Mora, o... mora na Divide Paraná, nossa cidadezinha lá Mexe só com mecânica. Ô, o, o, o, o Sr. Manuel, o senhor conheceu um funcionário antigo ali da Ceval, chamado José Teodoro? Conheci. Ele tá vivo ainda. Ah, não é possível. É, ué. <risos> não vi ele mais. Ele tá velho, já é. Esse eu vinha a cada seis meses. Eu sempre encontrava o Zezão, que inclusive, quando o Físico morreu, foi um acidente, né? O Fizico tinha comprado uma fazenda lá em Goiás Velho, chamava Goiabeira, Goiás Velho. Certo. Aí, o Fizico comprou a fazenda lá, vem quando ia lá. E vinha de lá para cá, na pista. E um uma Ford F4000 saiu da estrada da fazenda e entrou, fechou. Aí o, o Zezão tirou a caminhonete e caiu no mataburro. Aqueles é mataburros que passa gado debaixo da estrada. Uhum. E ele ficou meio assim, né? Não atingiu o... O Zezão atingiu o físico, que estava desse lado, ó. Pegou na paredão essa frente e veio... E o senhor pequeno. lembra desse acidente, não? Né? Eu, eu não no... vi o acidente. Mas o só, Mas Não, eu estava em, em Rio Verde essa época. É. A gente ia conversar sobre isso com o Zezão, o Zezão chorava. Que, um motorista? É. Quem é que é esse Zezão? É funcionário do Fizinho? Funcionário, ele era um dos cabeças também. E eu era o mais novo, o chefe mais novo. Mas eu aprendi e descobri muito segredo que precisava descobrir <risos> na função. É. E eu fui para Goiás e fiz muitas fartos lá. Eu tinha um asfalto com 40, 45 anos, nunca tinha sido recapiado, que eu fiz, agora é que eles recapiaram. Qual que é o segredo do asfalto urbano? Pedra? O segredo é o material. E a mão de obra também? Mão de obra, e saber trabalhar nela. Todo os serviços, se o senhor não gostar da profissão, não adianta. É. Tem, tudo que a gente vai fazer é com amor. Até a própria esposa da gente, se não for com amor, o serviço não sai perfeito. <risos> ah, é, vai. é, tem que ter amor. Tem que ter amor. amor. É que dá o, o, o tchan. É, o tchan. <risos> Aí dá um tchan. É um tchan mesmo. O senhor Manel, foi tão bom conversar com o senhor. Manel... O nome do senhor completo é? Manuel Eugênio Gascon Molina. Gascon Molina. Aqui da a Cristais Paulista. Pois é, eu joguei bola aqui com o Tatão. O Brandão. Joaninha. Zorim. Zezinho Camilo. Arsino. Joguei com essa turma, o, o Lelo ali, o Nercim. você precisa ter o Nercim vivo, parece o, o Dedé ali, o, o Dedé era do time de baixo. O, o senhor jogava em que posição? Jogava ponta direita, meia direita, quando faltava o Lelo ali eu jogava na meia esquerda. E era bom de bola, senhor Valéu? Ó, eu era bem esperto. Parmeirinha de Franca tinha um time que era só excluído. E o Adin era o, o nosso treinador, presidente. Você conheceu o Adin? Adin não, não, não, né? E aquele homem era para escalar um time era bom. e mandar jogar. Quando o Lelo era bom de bola, professor. Professor Lelo. Aí, às vezes, ele machucava, não ia jogar. Ele falava assim, agora é assim. Nós pegamos o palmeirinho de franca, que era só craque. Craque, mesmo. Chegou, nós vestiu as camisas lá no vestuário, o Adinho falou assim, moçada! Hoje, nós temos que jogar o que nós sabe e dez vezes do que nós não sabe. Falei, assim, Adinho, e nós vai ganhar desse povo aqui, aqui dentro, mas não é possível. É. E o Lelo não jogou esse dia, menino. E eu cor... jogando surto. Correu mais do que tudo. E eu ia e voltava ao mesmo tempo. Na hora que precisava tirar pra fora, tirava na hora que... Tinha um erro desde lá, nós com dois toques, três toques, nós estávamos dentro do gol desde. endoidamos o time deles. Ganhamos de quatro a dois desde lá na no... <risos> parmeirinha Agora... ah Palmeirinha. nós é. vibrou, sabe? Ganhar do Palmeirinha do jeito... a é famoso, ah, aqui era né? era que só é. tinha três ruas. Isso aqui na época do Guapuã, né? É. Só três ruas mesmo. Queijo, Ainda não tinha calçado, não. Ei, mas aquele tatão jogava no gol, menino. O Zorim também era bom de ser travante. O Zorim, ele é... Qual que é a família dele? Cantorim É do... Arthur Coelho. Tinha uma fazenda aqui no Pozo Arthur. O Varte Coelho. O Varte Coelho. É, era filho é. do Arthur. É. do velho Arthur. Eu sou o Manuel, eu estou gostando de conversar com o senhor, o senhor tem história aqui nesse... Vocês quando iam jogar assim, vocês iam na carroceria de caminhão, ou não? não nós íamos na jardinheira do, do Batista Espirandelli. Espirandelli, é. pai de São Agostinho. Irmão do Agostinho, né? São Augusto Espirandelli. O... Aquela linda Espirandelli, ele era, pra mim, que era filho do dono da empresa. É. Era filho. O senhor conheceu o, o, o seu Agostinho Spirandelli? Conheci. A dona Elsa, né? é. Eles têm fazenda aqui na saída, perto da chá da Ataquá. Uh -huh. é. Conheci aquele povo tudo, nós era tudo misturado. Misturado. Conversando aqui com um. cristão. Aí né? eu saí e fui jogar pro comercial de Ribeirão. Na, o comercial de Ribeirão era pago, o jogador, pelo, pela Mugiana. Ué, e, sabia então, disso? então o senhor jogou bola profissional? Olha, então. Eu quebrei a perna lá no Canindé, contra a Portuguesa. Se não, eu tinha pegado São Paulo, Palmeiras, Corinthians, naquela São Paulo. O Santos era, era fraco naquela época. O Santos subiu quando o Pelé foi para lá em 56 para 57. Em 58 ele foi para a seleção brasileira, com 17 anos. O senhor tava com que idade nessa época o senhor jogava bola? Aí eu sou mais velho. O Pelé fez 79 agora, né? Eu era mais velho três anos. E o Pelé? Só. É isso aí. É uma história aqui. E lá do Goiás, o senhor jogou bola? Formei um time na prefeitura. Nós, se eu te contar, que nós ganhamos do time da cidade, nós, Amador, de 4 a 3, nosso goleiro, quando viu o time desse completo, escondeu para não jogar, medo de perder de 8, 10 a 0. E eu peguei, pus o o um goleirinho do time de baixo, falei nós vamos jogar, falei para tu hoje nós tem que jogar o que fazer fiz igual o coadinho <risos> nós tem que jogar o que nós sabe e dez vezes o que nós não sabe mais dez vezes a mais. Ah mas... E o negócio funcionou? E eu joguei no bico da grande área, aí que precisava tirar eu tirava para fora. No erro dele, nós fazíamos o gol. Fizemos o primeiro gol, eles empataram. O, Fiz, bi, o fico bico fico da grande área o senhor jogava aqui a, na, na, na atrás. Como que se fosse uma camisa 5, a 4, é... É... partia para o ataque. Pegava a bola dominada com três toques nós estava dentro do gol dele. Aí terminou o primeiro tempo dois a dois. Nosso goleiro apareceu. É, agora eu vou jogar. Que ele viu que nós estávamos jogando igual por igual, né? É. Falei hoje não. Se você quiser continuar, você vai continuar. Mas hoje não tira a camisa do menino que teve coragem de enfrentar. Você então, afinou? Você <risos> fez certinho. Nós entramos é. do mesmo ritmo. Eu joguei sorto, só na malandragem. Dava um erro, nós fazíamos o gol. Fizemos é. o terceiro gol. Aos 35 eles empatou, aos 43, nós fez o quarto. Aí encerrou. Falei pra falar. defesa, falei, vamos ganhar isso aqui. Vamos ganhar desse povo. Eles são é profissionais, eles é perneta. <risos> Ainda gozando. Como é que chama a cidade? Lá é? Mineiros. Mineiros. O Salvador, Aí o... nós. Foi bom. Aos 43, nós fez o quarto gol, falei, agora tá ganho. Ganhamos. O meio esquerda de lá da cidade era o melhor meio esquerda do estado de Goiás. E eu larguei ele deitado. Nem eu esperava que eu ia fazer aquilo. Mas foi preciso. Bolhou a camisa, né? Aí... Antes. Terminou o jogo, o meio esquerdo agachou lá e pôs a mão na cabeça e falou pro pra turma dele, falou assim, escuta, nós joga com Goiás, nós jogamos com Vila Nova, nós jogamos com Goiânia, nós não perde fácil, perder para um time amador. Falei, Hernani, vocês podem mandar esse treinador vocês embora só. Será que ele não viu que nós estávamos jogando... Só no contra-ataque, nós com três toques, nós fazíamos gol. Só erro de vocês. Fui jogador. Uhum. Esse com encabulado. Nunca esqueci rebanche. <risos> ah, também, né? Aí, eu fiquei sete anos trabalhando na prefeitura, sem férias. Ele me deu sete meses de, de licença. Aí eu vim para cá, fiquei aqui em São Paulo, fui para Rio Verde, fui pro Rio de Janeiro. Hoje o senhor está morando aonde? Mineiros. Mineiros. Agora tá família tudo lá, né? um pouco tá para fora, mas mais é ali. O senhor já tem quantos netos? Para te falar a verdade, tem quatro netos e um netinho só. Um neto, é. Ainda, dá, ainda não tem bisneto, não? Não. Não. É, sou Manuel. O senhor casou com que idade, senhor Manuel? 40 e tantos anos. Ué, o senhor casou maduro já, depois de, de parar de jogar bola, então? É, já tinha abandonado tudo já. E a esposa do senhor tinha que idade nessa época? Ela tinha. 30. 30, parece 30 anos. É. É isso aí. Ô, dona Aparecido. Opa. Amargo? Eu quero, é. Ô, Aparecido. Aparecida. <risos> o senhor aqui. não bebeu não, né? Não, não. Ô, oh, oh, dona oh, Aparecido. <risos> é pra matar. É. É. É que coisa boa a, a senhora conversar com o irmão da senhora. É, eu recordando. É? eu vou lá é. também. Ixi, hein? todo ano eu vou lá. Você vai lá? Ah, vou. O único que nunca foi, foi meu irmão. Lazinho. Essa daqui vai, os meninos vai. Essa daí gosta de um nós forró. Pescou, né? Né? É, mas ontem nós foi numa festa boa. Da Maria, a irmã da Áurea. Conhece a Áurea? Áurea? Ah, né? É daqui de Cristais? Do final do Messias. É. E, aí. Aí, ó. E ele, ele, o Sobanel foi lá? Não, ele não tinha chegado, chegou hoje. Ele chegou hoje. Cheguei hoje. E, é, mas tinha comida. E tinha um baile, bom. Tá ah, nós forró. dançando lá. Aonde que foi esse forró? Lá, que vai descer pro estreito numa serra lá, antes de chegar na serra. É o um mato, a casa é tudo cheia de mato. Ao redor lá. E tem uma piscina, tem tudo, mas é bom. Lá vai muita gente, faz, aluga pois lá. Pois é, a, a gente se ficou... É do, do Alcimar, Alcimar? O quê? O moço lá que dó como é que chama lá? É Vida? É, tem um nome, não tem? naquela é, mas chata. eu não sei o nome lá, não. É do, era do final do Ratinho, o Ratinho. É. Mas coisa boa. Eu estou aqui a levar o seu Manel ali para a gente ver se acha o seu, o seu Olívio que é, ele falou. É. Ele deixou... Aqui tem um moço aqui, ó. Ele falou que tá, tá chegando o aqui. serviço, tá tudo, tudo sujo. É. ó. É, tá. É, tá oh, como é que é o seu nome? É Pascoal. Ô tá oh, Pascoal. É. Estou filmando esse pessoal é, filmando. mandando essa essa história. Vamos ver se encontra o seu então. Eles levam eles lá. É, eu queria filho. levar ele lá, ao menos o São Manel. O São Manel está passando aí. está é. tá longe aí, de ó, casa. Esse daí e o São Luís foram pescar lá. Lá tem um corguinha, metade dessa rua. Pode aqui. filmar E o que eles pescaram? Pegaram nada, não? Nós não, ele pegou. O que é? Uns douradão de um metro, né tio? É mesmo? É. Eu vou voltar lá pescar. Como é que chama lá? É mineiros, né? Mineiros. É. Mas como é que chama o um córrego lá? Ribeirão grande. Ribeirão grande. Isso, deixa eu tomar um banho, depois eu passo. Falou então. Eu sou Manel, valeu então. O senhor comia muita carne de peixe então? lá? Eu ia levar o ah, Valentim lá. Todo ano eu. Eu ia levar o Valentim lá, mas morreu. Você viu o vídeo do Valentim? Vi. Ficou chique, né? É, tá, no, no Facebook, eu é. vi. Pois é, você olha o, o ribeirãozinho lá, fala aqui não dá nem piau. Água, água corrente, com força, anda? Tem uns lugares. Tem um lugar Falou, meu irmão? Mas é muito cheio de mato, né? É. E furnado. E furnado. Eu vou ali no seu livro, contar um, umas histórias lá, registrar umas histórias lá com ele. Tá. Mas eu queria que o senhor fosse comigo. Aí ah, eu tô ah. cansado. Senhor. O senhor viajou a noite toda, né? É, cheguei. O senhor veio já... de ônibus? Vim de ônibus. Qual que é o trajeto do senhor? Mineiros, sai de mineiros, Jataí, Rio Verde, Tumbiara, Oberlândia, Oberaba, Ribeirão Preto. Franca. Aí, Franca. E vem pra cá. Olha lá, eu vou tomar um café, aquele, vou a tomar dona, café, a dona Parecida tá ali, ó. A dona Parecida, eu vou tomar, mas você não vem com esse negócio de pires não, só a xícara. Pode colocar aí. É, é café, é. tá amargo? É, eu As quero amargo mesmo. As meninas não gostou do café, eu como, mas fica é. doce, a outra é. coou. Olha lá, o irmão chegou hoje e tomando café aqui, eu vou tomar o um café, obrigado, porque eu vou tomar só aqui, ó. Ah, coisa chique! O café é terreiro aqui, ó! Eu ganhei dois jogos de chique com a garrafa. Aí, ó. Lá, lá, lá no Batia comprei café terreiro pra dar pra mais, ganhei um jogo. Ah. Eu não fui, nem comprei, dei outro jogo. Ah, Duas ó. garrafas, mas a garrafa agora é só chique Aí, ó! Muito bom! O Sr. Manel, lá no, no, no Mineiros, tem café bom lá ou não? lá é só soja, milho e gado. O nelore, o gado de leite. Gado de leite, gado nelore. Uma delícia o café, viu? Tá obrigado, bom. obrigado. Aí ó, Dá café terrestre. Abraçasse isso aqui. Eita, tá, obrigado, é parecido. Pois é. Lá é só isso. E o senhor trabalhou o tempo todo estrada, fazendo é estrada. abrindo estrada. Não, dentro da cidade. Dentro da cidade? É, esfartando a cidade. Houve uma, uma mudança muito grande né, nesse período. Não houve lá? Uma melhora muito grande. Podia ter sido melhor, né, ou não? É, podia ser melhor, mas... Em vista é, do que quando o senhor chegou, né? É. Ah, quando eu cheguei lá, era... Não, a lavoura que tinha lá era arroz. Depois passaram para a soja e milho, né, uhum. e gado. Entrou uma gauchada lá que tem lavourista lá de dois mil arqueira. Produz muito mesmo. Produz muito. Só chapadão, né? Ele é muita terra boa. Ô, Sumaniel, eu vou chegar ali, então depois... eu vou... Você vai ficar quanto tempo aqui? Aí eu vou ficar até dia 6. Bom, dia sei a gente vai voltar a falar mais ainda Foi um prazer, obrigado Ó, oh, Ronaldo, tô registrando aqui uma história é, Começamos aqui falando do físico E a história cresceu E é de uma família tradicional aqui de Cristais Paulista Hoje é dia 27, 28 Amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer os meus 67 anos 67? É a graça de Deus. E tem 32 anos que eu uso cadeira de roda. Ah, é? É. Aí, ó. O que foi? Acidente cá. Ixi, acidente, um é um problema, né? Mas eu tô vivo, a graça de Deus. E o senhor te falar que quando eu tava em Rio Verde, nós tombou bom C14. Nós tinha posto um, umas peças lá em Anápolis, na retífica. Que em Rio Verde, nessa época, não tinha. E nós foi buscar. E a estrada não era asfaltada, era aquele cascaio solto, grosso. E o cara era 100, 120, 100, 120. E eu falando para ele, você não está com medo desse cascaio solto, não? Ah, essa caminhonete dá 160, não tem. E nós foi lá e carregamos os Quando nós chegamos no Rio Chegou no Rio Verdão, o Jaraguá estava uns 3 metros de, de altura. Tinha dado semente. E a caminhoneta fez assim, ó. Né? E ouvi só o primeiro balaçado. Pois ela, o barranco alto, ela virou umas três vezes assim caiu certinho. Igual está essa aqui, ó. Só que é. o para brisa rancou. Saiu cortando o jaraguá assim, que parece que tinha passado o um motorista. Roçado mesmo. Perdimos trem, <risos> tudo no capim. Aí nós pegamos, mas nós. E eu sentado de cá, o motorista de lá. E eu fiquei nas costas dele deitado para lá e para cá. Aí um pedaço do vidro rebentou, cortou assim e deu um estilaço no, no rosto dele. E eu falava para ele assim, Zé, machucou, Zé? Ele tá igual um gato espantado, sabe, com aqueles olhão, <risos> assustado. Pensei Ai, comigo, não falei, ele tá não assustado, não né? É. Aí eu fiquei, ele falou, olhou assim, rapaz, ficou feio, hein? Eu falei, não tá bonito, não. Ele falou, e agora, como que nós sai? O capim tava por cima da caminhoneta? Eu falei, na janela aí, ó, para brisa roçou, olha lá como que tá o capim. Nós saímos pelo capu aí tinha uma fazenda embaixo, fui lá, peguei uns companheiros, até o dono da fazenda veio, para ver. Falou, rapaz, vocês não morreram, foi de sorte. Como que ela cai desse jeito? Parece que foi posto aqui, o velho falou. É, acidente... De... Aí nós tiramos, foi se roçando o capim, inchada, tirando. E nós abriu a cerca do, do pasto dele lá, cortou as azaranto Aí nós emendou de novo Aí o, o nosso contador, que era o motor que estava dirigindo, né? É. Pegou e deu uma groja Falou pro fazendeiro quanto quiser O fazendeiro falou, não, vou te cobrar isso não Eu Falei, não, então vou dar um agrado pros companheiros do senhor aí Que eles ajudou demais é. Aí né? nós foi embora ele não passava de 40 depois. <risos> tá vendo aí, ó? Acidente ensina. Valeu, seu Manel. Um abraço. Mas acidente, é. todo acidente é imprudência. É imprudência. Falou, um descuido seu... que você tiver, num segundo, acontece. acontece. E dirigir tem que estar atento. Está atento. É. Respeitar as normas. E o carro também. O carro não é. É, porque se, é. se ele, por exemplo, pegar 160, assim, você vai por 160, você está riscando. Riscando a vida. Carlinhos, ó, um abraço. Falou. Valeu. O Carlinhos né, já conversamos bastante aí com o senhor Olívio. Eita. O senhor. Mané. O senhor Manuel. E nós conversamos uma vez aqui com o Zé Carlos Raiz, né? Ah, Aquele é. dia lá também. Uhum. Valeu, gente. Um abraço. Fique com Deus.